Ah, que? Já sem meio-dia Saí coberto do mal, quero aproveitar as férias para brincar Saí coberto do mal, quero aproveitar as férias para brincar Oi amigo, que voz é essa? Já passou da hora de acordar, eu tô me minha... arrumando minha mãe quer que eu compro meu material escolar Não, eu não tô bem Volta pouco pra essas férias acabarem Caderno e caneta não vou comprar Vou usar esse ano também De manhã o coberto não quer mais me largar Quero aproveitar as férias pra brincar O tempo tá passando e eu já tenho que estudar Quero aproveitar as férias antes de acabar O oh, Rafael, tá na hora de acordar Vai se arrumar para poder ir pra escola Ah oh, não, irmão! Não quero ir pra escola, deixa eu ficar só mais uns cinco minutinhos Qual é, cara? Já tenho que acordar Será que eu fiz pra minha mãe que eu tô mal ou não? Melhor eu acordar De manhã o cobertão não quer mais me largar Quero aproveitar as férias antes de acabar O tempo tá passando e eu já tenho que estudar Quero aproveitar as férias antes de acabar